trabalhar para você. É isso. Boa noite. É... Essa palestra aqui ela vai fazer muito mais sentido para quem já está no mercado de desenvolvimento. Quem, quem aqui trabalha já com programação? Tá meio... Para quem ainda não trabalha, talvez consiga vislumbrar alguma coisa que eu vou mostrar aqui, alguma forma de utilizar. Mas para quem já trabalha, eu tenho certeza que vai ver alguma coisa a pensar, cara, eu poderia estar usando isso aí. É, eu sou o Guilherme. Algum, alguns fatos sobre mim. É, num dia normal eu tomo mais café do que água. Eu entrei no mercado de TI programando em PHP. E eu sou natural daqui de Goiânia, só que atualmente eu já tenho dupla cidadania. que eu estou morando em Tocantins, já tem quase 20 anos, ou mais, por aí, e atualmente eu trabalho no Tribunal de Contas. E sobre essa palestra, algo que eu fico repetindo para mim mesmo é que ela não é sobre chatbot. Até já tivemos uma palestra sobre chatbot mais cedo, mas tudo que eu, que eu vou apresentar aqui foi coisas que eu peguei quando eu estava estudando uma forma de implementar um chatbot e eu fui me aproveitando dos recursos para fazer outras coisas. Talvez seja de fato um chatbot, isso a gente pode até discutir no final. Então, a primeira coisa que eu proponho aqui é meio que desconstruir um pouco a ideia que a gente já tem pronta de, do que é um chatbot e passar a entender o que, é que, o que, é que compõe esse chatbot. Né? Tem a parte do chat que, para mim, nada mais é do que uma interface. É a interface que o, a aplicação vai utilizar para se comunicar com o usuário, ou vice-versa. E a parte do bot diz respeito à automação, ao robô. E eu considero a parte do, do chat, nesse contexto, o recurso mais valioso que um chatbot possui porque é um recurso que você não vai precisar treinar o seu usuário para utilizar. O seu usuário hoje em dia já nasce sabendo como utilizar uma aplicação de chat. Ele já está no bolso de todo mundo, nos computadores, é portável e funciona em tempo real. Então você não vai precisar ir para o desenvolvedor, está pronto. Você não vai precisar construir a interface que você vai utilizar para a sua aplicação comunicar com o usuário. Isso para isso um desenvolvedor é lindo, você não vai ter que se preocupar em desenvolver algo, não vai ter que se preocupar com a usabilidade daquilo, e não vai ter que se preocupar em treinar o seu usuário para utilizar aquilo. E quanto ao robô, bem, o que, é que define o robô? Normalmente a gente pensa muito em robô, a gente relaciona diretamente com inteligência artificial. Mas, um robô não necessariamente precisa ter inteligência artificial. Se você pega algo que, que é repetitível, que, que não precisa necessariamente que um humano fique operando aquilo, porque não precisa é, do, do fator humano naquela operação, você pode criar um robô, passar essa atividade para esse robô, e você criou ali o seu robô que vai fazer aquela operação. E na verdade, se tem alguma coisa que você repete todo dia, que você fica repetindo aquilo, você vai estar tá fazendo algo que você poderia muito bem estar é, tá delegando para um robô. Você é um humano, você não, você, não, você não é feito para ficar repetindo a mesma tarefa todo dia. Então, se você perceber que você está repetindo a mesma tarefa todo dia, você deve pensar numa forma de delegar isso para um, um software, para um script, para um robô. ver que se não pulei mais nenhuma é, tá. tá e voltando à questão do, do recurso ali do, do do da parte do chat a gente tem hoje em dia várias plataformas que são chat friendly que você que abre para que o desenvolvedor consiga é, fazer um chatbot para se comunicar com aquilo, para que você faça o seus softwares usar a ferramenta como meio de comunicação. O exemplo que eu mais gosto é o Slack. O Slack é lindo. É, eu acredito que aqui o pessoal vai estar meio dividido entre quem sabe o que é o Slack e quem sabe o que é o Discord. Para quem, para quem não conhece o Slack, ele é um Discord sem a, a opção de chat de voz ali ligado o tempo todo. E para quem conhece o Slack, mas não conhece o Discord, o Discord é um Slack é, voltado para gamers e que é muito mais fácil do usuário criar a conta e entrar no Slack. O Telegram e o Messenger, a ferida de todo mundo já conheça. O WhatsApp, eu botei ele ali no cantinho separado, porque eu ainda não sei se a gente consegue considerar ele... É, bot-friendly. Até pouco tempo atrás ele não tinha nenhuma forma oficial de você se comunicar com ele por meio de API, de usar ele como interface é, de comunicação a partir do seu, da, do seu software. Quem usava isso normalmente tinha que recorrer a meios exclusos. Hoje ele já possui, só que é a interface que ele, que ele dispõe para o desenvolvedor para lidar com o usuário ainda é apenas texto. Então, a não ser que você use é, reconhecimento de linguagem natural, você vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com chatbots usando o WhatsApp. Mas, se você conseguir contornar isso de alguma forma, ele vai ser a melhor saída, porque é o que todo mundo realmente utiliza. Mas a gente tem alternativas muito boas ali em cima também. E já vou passar aqui alguns casos em que eu peguei alguma coisa que eu precisava fazer e deleguei isso para aplicação e apenas usei o chat como uma forma de lidar com isso. E que me possibilitou trabalhar menos, ou pelo menos não fazer aquelas coisas repetitivamente todo dia. Me livrou de muitas dores de cabeças e ainda me ajudou a lidar com algumas situações adversas. E Só que o primeiro caso, eu não, eu não pensei nele assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa repetitiva aqui, eu vou é, programar esse chatbot para operar isso. Não, é porque a gente tinha um grupo de WhatsApp do trabalho. E eu realmente odeio é, usar o WhatsApp para coisas de trabalho, principalmente se for na forma de um grupo. Porque você não consegue é, lidar com um assunto ali direito. Acho que quem aqui tem um grupo de WhatsApp de trabalho sabe que não serve a muita coisa. E aí, um belo dia, alguém propôs a gente usar o Slack lá no, no, na nossa equipe e eu abracei a ideia, só que não estava tendo muita aderência. E eu fiquei com medo de que, de que a equipe não é, comprasse a ideia de utilizar o Slack no ambiente de trabalho. E eu pensei, nossa, vou fazer alguma coisa aqui para mostrar o potencial que o Slack tem e eu construí um e aí que eu pensei em alguma coisa que eu que eu fazia todo dia é, eu tinha que todo dia rodar uma série de carries no, no meu banco só para saber se um, a minha aplicação estava estava bem é, a gente tem é, eu trabalho no tribunal de contas o, o meu sistema ele recebe diariamente importação importação de arquivos com dados de todos os órgãos dos, dos municípios do estado do tocantins e como a gente tinha acabado de mudar o layout desses arquivos, estava tendo muitos problemas. Problemas com o pessoal que informa esses dados não estar conseguindo informar corretamente. E problemas também com o nosso importador, que tinha sido recém-construído e de vez em quando dava exceções. Travava alguma importação, travava uh, o, o próprio servidor. Então, todo dia que chegava no trabalho, a minha preocupação era olhar se, se o importador estava funcionando, olhar se não tinha nenhum arquivo travado saber se o pessoal estava conseguindo importar as coisas e aí eu fui e nessa, nesse dia eu resolvi delegar isso para um script. Eu construí um script, um script bem simples, que fazia essas verificações e no final mandava para o meu Slack. Todo dia, aproximadamente 8 horas da manhã, e fazia essa verificação, mandava quando eu chegava no trabalho, já estava isso pronto lá. E se eu tivesse que tomar uma, alguma atitude em relação àquilo, eu, eu não precisava perder meia hora verificando isso, já podia ir direto para tomar aquela atitude. E até um fator interessante aqui, tem essa, esse, esse parâmetro aqui, se é segunda-feira ou não, porque eu não queria ser incomodado no final de semana, então eu não eu rodava isso aqui no final de semana, isso aqui estava na, na tab do servidor, executava todo dia às 8 horas, e se fosse final de semana, não fazia nada. E se fosse segunda-feira, ele verificava não somente o dia anterior, como o final de semana. Então, eu tinha esse pequeno reporte aqui todo dia. E isso aqui, é, é, eu só fui perceber o tanto que isso aqui melhorou meu dia depois que, que eu comecei a ter ele operando. Porque foi era quase uma hora de serviço até eu ter certeza que estava tudo isso ok. Até eu verificar e ter certeza que, que todo mundo estava conseguindo importar as coisas sem problema nenhum. E para o Slack poder me poss possibilitar o desenvolvedor mandar essa informação é muito complicado. Você tem que fazer todos esses passos. Você tem que criar o seu o, criar um aplicativo né, na na parte de API do Slack. No caso ali eu estou usando o um Webhook, então vou adicionar esse Webhook nesse aplicativo. Tipo, muito complicado. Eu tive que clicar em dois botões que agora. E com isso ele já me dava o webhook, para eu me comunicar diretamente naquele Slack e o webhook já configurado com, a, com o canal do Slack. O Slack é a conversa dividida em, dividida em canais. Então, toda aquela parte de se conectar com a API, de fazer autenticação, já está já tá simplificada nesse método aqui. E para enviar a mensagem que eu quero enviar, é, para o Slack a partir do Python, tem todo esse código aí que talvez tenha até como resumir, já que está até tratando aí se, se deu tudo certo né, com, com, com, com o envio. Mas qualquer, qualquer coisa, qualquer alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para frente, ele vai ser um dado que você vai passar ali dentro da, da requisição ali e pronto, já está lá no, já tá no Slack que você deseja receber aquilo. Então você, daqui, você pode utilizar isso aqui para fazer várias várias situações e eliminar várias dores de cabeça que você pode ter. E nos próximos exemplos aqui você vai ver alguns desses pepinos. Por exemplo, é, quem aqui já passou por uma situação com um erro que o ambiente, tudo, tudo que construía aquele erro era basicamente impossível de se replicar ele no ambiente de esse mesmo sistema ele gera um processo eletrônico e todas as... Estou me, me atropelando aqui. O, algumas coisas que podem definir uma situação difícil de replicar ou impossível de replicar no ambiente de desenvolvimento. Ela depender de recursos físicos ou que estão só ali no, no, localmente, talvez até na máquina do usuário. Quando você está lidando com a integração de vários sistemas, e o estado da, da sua aplicação naquele momento ali depende do estado de outras aplicações também. E que talvez você nem tenha controle de todas elas. E ainda uma interferência de algum fator externo. Se você tem um problema que, que é oriundo de uma interferência de fator externo, provavelmente essa aqui vai ser a última coisa que você vai descobrir. E esse, esse problema que eu tive, ele conseguiu compilar tudo isso aí num problema só, porque pro o cara acessar a aplicação e para ele assinar o processo eletrônico, que era onde estava tendo problema, ele usava um token digital que estava disponível apenas na máquina dele ou ainda na mão dele ali, fisicamente, talvez até em outra cidade. É, todos os dados ali que, que eram necessários para gerar aquele ponto ali vinham de outros sistemas, é, e ainda o resultado da aplicação era, era colocado em um terceiro sistema, que era um, um processo eletrônico. E ainda tinha uma questão, é, normalmente você se depara com uma coisa tão complicada de replicar assim, você pensava, vou testar em produção. É, o pessoal vai entender o testar isso aqui em produção, porque não tem como eu replicar. Eles querem isso resolvido. Eu não podia testar em produção, porque o resultado ia ser um processo eletrônico que, se eu gerasse aquilo com algum erro, ele teria que caminhar em todas as instâncias, é, todos os ritos processuais lá do tribunal, e em todos eles até que falar não, foi o Guilherme que fez esse teste aí criando esse processo errado para corrigir um erro. Então era impossível testar em produção e era praticamente impossível de replicar tudo aquilo no, no no ambiente de desenvolvimento. E eu acredito que mesmo que a gente tivesse um, um ambiente de, de homologação, talvez ainda sobrasse alguma coisa, por exemplo, o token digital, digital da pessoa, que naquele momento a gente não tinha descartado nada ainda. Então eu resolvi isso colocando, mandando a aplicação, é, eu identifiquei os possíveis lugares onde poderia estar ocorrendo o problema e falei, então aplicação, agora você vai me mandar exatamente o que está acontecendo aí para o meu Slack. Então é, não precisava ser o desenvolvedor é, utilizando a aplicação para gerar o teste. Eu coloquei que, quando quando aquela função é, é, rodasse alguma exce alguma exceção, independente de quem estivesse utilizando, ele ia pegar to todas as coisas que estavam sendo utilizadas ali e iria mandar para o meu Slack. Então, ia chegar para mim uma mensagem mais ou menos assim. E foi. Eu fiz isso e o, o, o gestor que estava tentando assinar o processo tentou assinar novamente. E aí chegou pra mim e eu descobri que era o bendito IDP pessoa ali, que estava vindo nulo E que eu não tinha conseguido concluir ainda o que estava acontecendo, porque isso não acontecia em todos os casos Era mais ou menos 30% dos casos que aquela, aquela unidade específica eu tentava assinar, dava um erro e não tinha nenhum padrão e depois que eu consegui ver de onde estava vindo o problema, eu fui fui perceber que a consulta estava demorando demais, porque alguém tinha alterado a view que era usada na consulta, e ela estava demorando ali no limiar do tempo limite de resposta. De vez em quando ela conseguia executar a tempo, e vinha tudo ok, de vez em quando passava um pouco do tempo, e vinha nulo, mas que para eu chegar nisso sem sem ser por esse meio, sem eu conseguir capturar exatamente o que estava acontecendo, eu provavelmente ia demorar alguns meses ainda. Então, a, atualmente, sempre eu estou fazendo uma coisa nova e tem algum receio de alguma coisa que possa acontecer, eu já coloco logo para aplicação, mandar para o meu Slack, se der algum problema. Só que, principalmente, naqueles casos mais melindrosos em que você... você não pode cometer erro, aquela... aquela aquela função que você fez, aquela funcionalidade que você quer saber quando a, a primeira pessoa realmente utilizar em produção, você vai e coloca para a aplicação te informar se criou o processo corretamente. Só isso já, já vai te dar uma, um alívio ali, porque você, você não vai ter que ir fisicamente ali é, mostrar pro, pro, para o presidente da empresa, para o gestor, que você está comendo que aquilo ali... Você não vai ter que chegar nesse ponto de ter que, ter que demonstrar isso para ele, está com receio que aquilo ali não funcione. Você pode colocar, não, se der um erro, ela vai mostrar. E também você pode colocar, se der tudo certo, ele vai me mandar uma mensagem também para eu saber que está ok. Um outro caso bem similar com o de cima, mas também que me salvou algumas dores de cabeça, é, nesse caso aqui eu estou lidando com a, com a API de terceiros, eu acho que se eu não me engano isso aqui é com a, com a do G-Suite E eu nem tenho como testar isso na minha máquina porque eu estou dependendo da, da autorização que o próprio cliente final, o usuário final, está passando para a minha aplicação Então eu não tenho como saber se na, no domínio dele está tudo certinho, se ele tem as informações que eu preciso e quando eu percebi que, nesse caso, eh, eu teria um problema que, se acontecesse, o usuário iria abrir um chamado, iria ligar para a gente para falar que, tava, que a aplicação estava com erro, eu já coloquei para eu ser avisado que esse erro estava acontecendo, para eu estar preparado para quando ele ligasse, chegasse a ligação e-mail falar, não, isso está acontecendo por conta disso. É, eu fazer esse tipo de, de contorno aqui quando, em situações que você sabe que vai dar um erro para o seu usuário e que você sabe que o seu usuário não vai saber entender, nem, nem que você bote uma janelinha falando está acontecendo erro por conta disso. Acho que alguém aqui, todo mundo que já lidou com algum usuário que tem esse tipo de comportamento, que não, às vezes nem está dá o trabalho de ler, ele te, ele te liga porque apareceu o registro cadastrado com sucesso. Então você vai e coloca para pro, pro ele te enviar para seu Slack que aquilo aconteceu, e quando ele te ligar, já vai estar lá a mensagem. Você vai falar, ah, você é o fulano, você acabou de tentar cadastrar um negócio, então está acontecendo isso, por isso que você não conseguiu. O cara vai até te, te ter mais respeito por você quando, quando você atender ele com tanta eficiência. Porque, coincidentemente, essa ligação veio um minuto depois que, que apareceu a notificação no Slack. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer com botar o bot para trabalhar para você. Você pegar coisas que você é vai gastar muita energia para você fazer, seja ela repetitiva ou seja ela muito difícil de você conseguir recuperar ou conseguir reproduzir, você pode simplesmente mandar a sua aplicação te enviar aquilo. Esse outro aqui é a ideia dele eu fiz na verdade uma proposta de desenvolvimento pra um, pra um... quando estava fazendo orçamento de um sistema. Era um sistema para uma startup. Eles precisavam baratear o, o, o sistema, né, o orçamento do sistema, ao mesmo tempo que não tinha garantia nenhuma que aquilo que fosse desenvolvido naquele momento iria continuar por muito tempo. Provavelmente eu ia desenvolver a primeira versão, depois teria que desenvolver novamente. E eles precisavam de uma interface administrativa, um dashboard. Só que o dashboard nada mais é do que você saber o que está acontecendo, você ser notificado do que está acontecendo. Então, é, a minha proposta para eles foi, naquele primeiro momento, fazer com que quando ocorresse uma coisa, que a startup precisasse tomar conhecimento para criar canais específicos para isso e a aplicação iria mandar notificações. Com isso, eu não teria que gastar dinheiro não teria que gastar meu tempo construindo uma interface, eles não teriam que gastar o dinheiro deles me pagando para construir uma interface que talvez mudasse. E ainda assim ia ter tudo aquilo em tempo real. Eles iam saber que uma nova ordem de serviço chegou, que iam saber que tem tantas encomendas esperando para serem despachadas. E nesse mesmo conceito de dashboard. É, aquilo ali é mais ou menos é, mais, na, na verdade é o meu canal pessoal que eu uso para as aplicações que eu estou desenvolvendo em algumas até que estão em produção é, coloca em produção deixo lá o Slack para me avisar daqueles daqueles problemas ou das coisas que podem dar problemas e com isso quando o cliente me liga eu dou uma rápida olhada ali e eu já sei se aquilo está funcionando já consigo dizer para ele não a aplicação está funcionando é, tem aqui tantos usuários Que acabaram de fazer essa operação aqui é, Eu fiz minha dashboard pessoal Reunindo é, as aplicações Que estão em execução em algum lugar E que tem algum risco de, de eu precisar Saber alguma informação daquilo Então eu usei na verdade o que eu mostrei no slide anterior Para eu ter as informações que eu preciso Na hora que eu precisar E como o Slack tem versão mobile Eu tenho isso no meu celular se eu precisar Se eu quiser olhar aqui se... Se um novo usuário clicou na função de migração de e-mails de uma aplicação que está em execução nesse momento, eu vou ter isso aqui agora. Porque eu fiz a minha dashboard pessoal das minhas aplicações usando o Slack. Se alguém quiser discutir se isso é um chatbot ou não, ou que tiver alguma dúvida em relação à forma de utilizar isso, estou aberto a perguntas. Consegue ouvir? Alô? É, tem. Bom, então, eu acho que é um chatbot, né? É, e eu, eu vejo muita utilidade nesse tipo de aplicação, né? Tem até tem muita gente que usa o termo chatops, né, para descrever o que você está fazendo, né? Usar os bots nesse processo de administração de infra, de sistemas, enfim. É, tem vários. Eu achei interessante você estar usando o bot muito como um canal de, de broadcast, né? Para trazer notícias e se atualizar. E é, eu acho que isso pode ser uma abordagem. Assim, no mundo ideal, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, a gente conseguir é, trocar o e-mail por um bot, ou alguma coisa desse tipo. O tanto de notificação que eu recebo, por exemplo, ao GitHub me notifica sobre, sei lá, é, repositório que build, falhou a build, coisas desse tipo, que idealmente deveria ir para um para um chatbot, alguma coisa assim. E é, eu vejo assim, como a gente está numa tecnologia ainda muito imatura ou muito no início, talvez, eu acho que de certa maneira a gente se contenta com pouco. Né? você falou do das principais plataformas de mensageria e, enfim, o WhatsApp não tem API, você fica muito feliz porque o Telegram tem uma API. Isso deveria ser menos que o um mínimo, né? Deveria ter uma API comum para todos eles, para que a gente pudesse falar assim, ah, GitHub me manda para tal bot, eu quero receber no meu Telegram e, e me manda as notificações para a minha conta do Telegram, alguma coisa assim. Que nem o que nem um e-mail, por exemplo, a gente conseguiu acordar, né? Como comunidade, sei lá, um protocolo que todo mundo entendia, não sei, Pop 3, alguma coisa assim, e que você consegue se comunicar de maneira distribuída, né? Eu não sei se você tem alguma alguma reflexão aí nesse sentido de como que os bots, que, que barreiras eles precisam quebrar para ficarem, digamos, mais úteis para o público mais geral, né? Não para para galera da infra que está nos porões e sabe mexer com o pai, mas que todo mundo consiga banalizar esses para virar o e-mail da, da próxima geração. Então, a na questão de protocolo eu realmente não, não saberia dizer, mas em fazer é, eu consegui fazer com que esse chatbot ficasse muito interessante para uma galera lá do, do, do onde, eu, onde eu trabalho. Quando eu comecei a fazer esse tipo de relatório aqui na, na forma de mensagem, eu, eu fiz alguns que eram interessantes não só para a gente da área de desenvolvimento, eu fiz alguns que eram interessantes para o pessoal da área de negócios. Então, a gente conseguiu trazer eles para o Slack. Me, algumas mensagens a menos que eu no WhatsApp agora estão no Slack também, porque eu comecei a dar, fazer reportes automáticos de, de dados que eram úteis para eles. Comecei a pegar, a ver quais eram os relatórios mais utilizados e vi o que, que de inteligência que eu conseguiria fazer ali, que eu conseguiria fazer um robozinho para verificar o do dia e passar para eles, ou para quando acontecesse aquela determinada situação, ele ser, ser avisado instantaneamente também. E isso aí trouxe é, esse chatbot e tornou ele relevante para pessoas que normalmente nem saberiam o que é um chatbot. Você experimentou fazer o caminho inverso também, de mandar mensagem para o bot? Eu, eu não cheguei a ele fazer. Fazer alguma ação? Tá? É Nessa questão aí de quando tem um assunto travado, tem um, um arquivo travado, eu comecei a fazer para que eu só mandasse uma mensagem de volta para ele e ele executasse uma série de operações lá e, e resolvesse para mim. Só que quando o cara da infra. Ficou sabendo que eu iria executar operações de delete e tudo mais a partir de um comando no aplicativo de mensagem. Ele não gostou muito da ideia e aí eu nem perdi muito tempo indo além na, na, na conversa naquele momento. Mas Dá, dá é, para entender por quê. Dá para entender. Mas, bem aqui na, no próprio Slack, no próprio Slack aqui, uma das opções aqui, se eu não me engano, é o, é o slash comments é uma opção para você mandar comando direto para ele. É, eu não lembro se no Webhook tem a opção de receber também, mas você pode construir algo mais complexo com essas mesmas permissões que está te passando aqui. Inclusive de mandar coisas de volta. Obrigado.